Agora está sempre aqui. É, não, eu quero, eu quero a minha, eu quero estar à minha vontade, à minha independência. Ah, não, não quero isto. <tos>